Olá a todos, no vídeo de hoje irei falar sobre uma pergunta que muitas pessoas têm, né? De se é possível carregar uma pilha alcalina ou uma pilha comum, né? Daquelas que não são recarregáveis. É, bem, pessoal, antes de começar esse vídeo, tá? Eu já vou deixar claro que é uma prática que eu não recomendo, tá? Não vale a pena, por quê? Ela corre o risco realmente de vazar ou explodir, como ela mesmo fala aqui ó, tá vendo, tá em inglês, mas ele fala aqui ó, que pode vazar ou explodir, se conectada errado, recarregada ou colocada no fogo, tá? Toda pilha tem essa, esse aviso, é, realmente ela pode vazar, se ela vazar gente, uma, o, o líquido que sai dela tá, é prejudicial à saúde, caso você é, coloque, é, entre em contato com esse líquido, você pode realmente ter complicações. Então, esse é o primeiro ponto de eu não aconselhar vocês fazerem isso. E o segundo ponto, pessoal, é que veja: uma pilha Duracell hoje, ó, um pacotinho com quatro que você compra no mercado, você paga em torno de 15 reais. Uma, um pacotinho com quatro pilhas Elgin, que você compra pela internet, você vai pagar na casa aí dos 50, 60 reais. Vamos por 60 reais que der 4 vezes o da Duracell. Mesmo que você consiga recarregar a Duracell, gente, 3, 4, 5, 10 vezes, uma hora ele vai vazar e você não vai mais conseguir utilizar. A pilha Eugene recarregável, você vai recarregar em torno de no mínimo 500 vezes, 1000 vezes, e não vai correr risco, não vai ter dor de cabeça. Então, eu acho que é uma prática que não vale a pena, tá? Mas respondendo a uma dúvida de muitos, né, se é possível recarregar, sim, gente, é possível recarregar a pilha, tá? Sabendo que você está correndo risco, mas... O que, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou usar o meu carregador Nitecore, que é um carregador inteligente. E vejam só que legal, né, gente? Eu vou, antes de pôr por aqui, eu vou até medir, tá, pessoal? Vamos pegar aqui o nosso alicate em perímetro e medir cada uma das pilhas, tá? Para mostrar para vocês que ela está descarregada. É, que elas estão descarregadas, né? Ó, 1.36. Opa! 1.36, 1.36 e 1.36. Para aqueles que me perguntam, tá pessoal, em relação à pilha é, de 1.2 volts, tá? Que normalmente quando eu meço ela tá em 1.2, 1.1, né? As pilhas recarregáveis. Vocês vão falar, ah, mas essa aqui tá com 1.36? Então ela ainda tá boa, gente. São materiais diferentes, tecnologias diferentes, tá? Uma pilha recarregável de 1.2V, essa tensão ela se mantém constante ao longo do uso da pilha, tá? O que varia é a corrente que ela consegue gerar. No caso dessas pilhas alcalinas, elas já são diferentes, elas começam em torno aí de 1.6V, tá? E quando ela está em torno de 1.3V por aí, como a, a tensão vai caindo, a corrente também cai, então ela já não consegue é, de, é, ter uma corrente legal para o aparelho funcionar, beleza? Então vamos lá pessoal, ó. eu vou colocar aqui no carregador para mostrar para vocês. É... Tá vendo? Ó? Ele reconhece como uma pilha de recarregável, tá e não como uma pilha comum. Mas eu vou mostrar uma coisa que eu acho que vai ser bem legal. Deixando claro, tá gente, que o que acontece aqui é exclusivo para esse carregador Nitecore tá? No carrega... num carregador comum, isso não ia ocorrer. Beleza, pessoal? Vejam só, ela já está carregando, ela já está com 1.4, tá vendo, pessoal, ó, lá. Ele diz aqui ó, que as pilhas estão boas, também em termos de resistência interna, né. Está carregando aí a taxa de 500 miliamperes. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, eu vou deixar um tempinho aqui só mostrando para vocês, Beleza? aí pessoal, acho que agora já dá para vocês verem é aqui ó, basicamente essa pilha carregou 9 mA em 2 minutos tá? essa outra pilha foi 8 mA em 1 minuto, essa outra pilha ó, 9 mA em 2 minutos e essa outra pilha foi também 8 mA em 1 minuto, tá vendo pessoal, ó. isso acontece nesse carregador inteligente, tá pessoal se for um carregador mais simples ou aqueles que continuam dando carga mesmo depois que a pilha já está recarregada, você até consegue carregar um pouco mais no caso desse carregador aqui, é, infelizmente você consegue dar basicamente carga nenhuma, tá? Não tem diferença para a pilha. Mas veja que legal, pessoal, ele fala que ela terminou com 1.53 volts, tá vendo? Ó, todas elas, 1.52 e 1.53. Já faz um tempinho que ele cortou a carga da pilha, né? Ele já não está mais dando, então veja só, né gente? Eu vou tirar a pilha, ela deveria estar tá com 1.53 volts, que foi o que ele... A, a, onde ele terminou a carga, né, gente? Mas vamos pegar aqui o nosso amperímetro, né, e vamos medir aqui a tensão delas para a gente ver o que, que acontece. Veja só, pessoal. Ó, acho que aí dá para vocês verem legal que ó, ele tá com 1,42, mas ó, a tensão dela vai caindo. Tá vendo? Ela não consegue segurar essa tensão, ó. 1,419, 1,418, tá vendo? Ó? Ela vai caindo. Muito provavelmente todas as pilhas vão estar nisso, ó, gente, ó. Tá vendo, ó? Olha como vai caindo. Aí, ó, pessoal. Tá vendo? Então é o que eu falei, pessoal. Você consegue carregar? Você até consegue dar uma carga para ela durar um pouquinho mais e estender a vida útil da pilha, tá? Não recomendo pelos riscos e por conta que hoje o preço de uma pilha recarregável tá muito próximo, né? Não é um valor é, é, tão acima, né? É quatro vezes mais, mas considerando que você uma pilha recarregável, você pode usar, sei lá, mil recargas, é, eu acho que realmente vale a pena pelo custo a mais. Mas, como eu falei, gente, realmente você consegue recarregar, provavelmente se eu pôr ela no aparelho agora, ela vai ainda funcionar um tempinho. E o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal.